E aí meus lindinhos, todos bem e aí, graças a Deus Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Para você que tá chegando agora aí Esse canal aqui é um canal 100% ajuda Ajudar vocês a mexer no carro de vocês Fazer a manutençãozinha no carro de vocês E tudo mais Aqui é só para ajudar Mas, graças a Deus aí o canal tá servindo para muita gente, ajudando muita gente, fechou? Hoje aqui é um vídeo mais, como que eu vou falar? Mais pra uma instrução de uma coisa, um fato que aconteceu comigo no meu Voyage, certo? Para quem não sabe, esse Voyage aqui eu desmontei todo o cofre dele Todo não, né? Fiz vários reservatórios, inclusive vai sair um vídeo dele aí, tá? Mostrando tudo que eu, as modificações que eu fiz nele e o que que aconteceu? Antes de eu montar a parte do cofre ali Colocar os reservatórios Troquei tampa de válvula Troquei Reloquei os fios ali Coloquei num lugarzinho mais estratégico tal O que que aconteceu? Terminei de montar o carro O carro tá prontinho, montadinho Vou sair, vou dar uma volta com o carro Vou levar pra alinhar O carro não engatava Não engatava, não engatava o que que acontece? Eu tinha lavado esse motor. Lavei com limpa-baú, que tinha bastante graxa, bastante sujeira. Lavei com limpa-baú, joguei um pouco de diesel e tal. Beleza. Então, tá tudo lindo. Fui sair, o carro não engatava. Não engatava, não engatava. Aumentei o bracinho da embreagem, não engatava. Troquei um monte de coisa. Tentei fazer um monte de processo, não engatava. Me resta fazer o que? Vou arrancar o câmbio fora para mim ver o que que é Arranquei o câmbio, olha lá o câmbio O que que aconteceu? Postei um stories no meu Instagram Falando o que aconteceu do carro tal Teve algumas pessoas que Falou o que que, o porquê que isso aconteceu Quando eu arranquei a embreagem A embreagem estava grudada aqui, ó no platô, ela tava grudada O pessoal falou que é de lavar o motor Como eu já arranquei, Fora Desmontei tudo, ranquei o câmbio A embreagem não tava ruim Ela tava boa Já que tá fora, vou colocar uma nova Pelo menos fica novinha, dura anos Como esse carro é tudo original Então tá tranquilo Comprei uma embreagem nova, look Tá E vou montar Vou trocar o rolamento também. Tudo, né? O kit completo. Mas o que que acontece? Quando o pessoal falou para mim, foi o Marquin que falou para mim. Quando você lava, a embreagem pode pode acontecer de grudar. Então eu tô gravando esse vídeo aqui para quê? Para que se acontecer isso com você um dia, você não precisar arrancar o câmbio fora, entendeu? Porque ele falou para mim o quê? que que eu deveria ter feito? Engata uma quinta, pisa na embreagem e dá partida. Ela vai dar um tranco e vai descolar, entendeu? Eu não fiz isso, eu não sabia disso, se eu soubesse eu tinha feito, não tinha precisado desmontar o câmbio, certo? Então para que que eu tô gravando esse vídeo? Caso aconteça isso com algum de vocês ou com um amigo de vocês ou com um parente, pensa bem, você o seu carrinho lá, você que não sabe mexer, vai ter que levar para um mecânico, desmontar mão de obra e tudo mais. Então, põe uma quinta, pau, partida nele, certo? Até ela desgrudar. Se eu tivesse feito isso nesse carro, não teria precisado eu arrancar o câmbio fora. Mas, já que arranquei, já que tive que fazer tudo isso, vou colocar tudo novinho, tudo zerinho. Pelo menos fica tudo no padrão, fechou? Então, esse vídeo foi mais para... Deixar um alerta aí para vocês, espero que sirva de ajuda para vocês também. Que esse é o intuito do canal. Já estou aqui com meu eixo piloto Para quem não sabe, aqui é o nosso eixo piloto feito de cabo de vassoura. Tem um vídeo aí no canal mostrando como que faz isso aqui: como que troca embreagem, como que troca câmbio, como que faz tudo. Tá certo? Então é isso. É mais para deixar essa ajuda, essa dica. Achei importante gravar esse vídeo para deixar aqui no canal. De repente, alguém. Eu gravei no Stories também, mas lá no Stories do, do Instagram fica 24 horas. Deixar no canal para que, se acontecer com alguém, o pessoal já sabe o que fazer, tá certo? Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Bidugarage. Fechou? Partiu com embreagem no lugar. É nóis. Até mais. Fiquem todos com Deus.